Nem fuderam. Among Us 2. Ele tava fazendo uma task e o um impostor. Caralho! Uh! Among Us 2. Ele ventou! Ele ventou na minha frente, eu vi! É o um impostor, ele é o um impostor! Ai, acabou o oxigênio.